está se iniciando a terceira fase da Liga Nocaute A minha direita, J.C. Rasek Isso mesmo Da hora, pesado Representando o alma, representando tudo Aí, A minha esquerda, Daniel Garnett, Também pesado, moleque Isso mesmo E aí, o que, que você escolhe aí, cara coroa? Coroa Coroa, demorou Pera aí. Aí, então, aí? pode deixar ele começar. Ih, viu que ele moleque? Deixar começar, você é louco lá na minha vila, tem maior significado essa fita aí. Aí, rapaziada, aí, rapaziada, primeiro round, um minuto para Daniel Garnett. JC Razek de Razoável, Raso. Meu pensamento é brainstorm, seu pensamento em top, pois seu cérebro é ralo. Eu contra você agora na Antártica versus Dolly. Depois da internet banda larga, sugiro esse rapper, bunda mole. Não tem diferencial, é como Senegão no Senegal. E não faz cara de bunda que eu sou cara de pau. Anormal, ah! ah! ah! ah! a anormal. A única coisa normal que você teve na vida foi o seu parto. O único lugar legal que você esteve na vida foi o seu quarto. Meu rap é assim, ó. Meu rap é a catedral. Raps a capela, tagarela, meta faca e tá com sua língua nela. Motherfuck, sou original, cê peça paralela. Sua mente foi privada, dou descarga ao cagar nela. Se o rap é futebol, me chame de fominha. Devoro livros ao fazer gol de letras e você ainda tá na sopa de letrinha. Dada, dada na boquinha pela sua mina que tenta ensinar pra você o ABC. Só que ele só conseguiu aprender quatro palavras com ela. Você é louco, rapaz E aí, sem palavras, certo? Vamos logo pra... Tem voz do outro lado também Aí, direito de resposta J.C. Razeck Palma tá na casa, certo? Ei. Um minuto, J.C. Razeck Atenção, atenção Aí, eu escolhi coroa Pra dar uma cara pra esse pamonha que é tão, tanta rima copiada que ele vai ficar com vergonha. Aí. Garnet, Garnet. Eu não conhecia a Garnet até cair a conexão da minha casa e aparecer ligar net. <risos> <risos> Legal. <risos> Enfim. <risos> Aí. Até que a conexão voltou. A conexão voltou Certo? E pesquisei seus sons Certo? Aí eu pesquisando seus sons Eu vi que tinha um que era pesado Era bem pesado Até eu ver que eu tinha clicado no link errado Ah E eu fiquei triste Fiquei bem triste Tá ligado? Eu fiquei bem triste Aí eu pensei Aquela rima que você usou contra o 13 A do chuveiro Porra, não chegou em Piracicaba? É... Uns MC desse porte ainda se gaba. Mas aí, Garnett, eu dou dois rounds e essa batalha acaba. E vão descobrir que a sua força só é força se a conta de luz estiver paga. Isso mesmo, aí responde... E aí, barulho para esse round do JC Razeck, certo? Sei que você é do arma lírica, musical, mas é Garnet que engatilha, que mira a tiro pau. Mal Joe, minha ideia é do Malcolm X, do sex machine do James Brown, bro. Sou funk, sou blues, sou jazz, sou sou. Já você é o invés, more or less, sou sou. Sem fama, no fame. Sem fama, no fame. Sem jogo, no game. Sou foda igual Michael Jordan. Sem moda, igual LeBron James. Ah, não! Adolescente vitimado dos próprios hormônios. Tem espermatozoides no lugar de neurônios? <risos> Sexo. Sexo. Só se for virtual ou telefônico. Contato manual com seu órgão genital deixou o seu bilau anatômico? <risos> Vamos pensar? Saca só. Vamos pensar que o rap é a relação entre um casal, a rima é a lábia do homem e a mulher, o instrumental. Com papel e com uma bica é o, caso, é o caso orgasmo sexual. Você também, calma, tremelique, é só espasmo cerebral. Oh. <risos> Instiga, mas não é real. Salve, Gabriel, o pensador. Esse é genial igual, mas só quando o assunto é masturbação mental. Tá te fazendo mal, tá te fazendo mal. Oh. Oh. <risos> é. o mesmo barulho, barulho para o round de Daniel Garnett Dando continuidade aí no segundo round, resposta do outro lado, certo? JC Razek. Aí. sozinho com 13 <risos> mereciam um 300 tiros por minuto com sequência de papum. 300 tiros por minuto. Em 3 minutos, você não acertou um. <risos> Mano, admite. Meu talento é visível. <risos> Enxergar com um olho desse tamanho é impossível. <risos> Eu até acredito que os egípcios se inspiraram em você. Ó, é... oh, grande Osíris, o olho que tudo vê. Mas aí, tira o olho da minha vitória. Eu trouxe o light. É... Olho no olho. Alguém traz uma cadeira? Não, não, não, não, não, deixa, deixa, deixa, deixa. Senão o Gandhi vai ligar na liga nocaute Calma, José. Eu só faltei no ensaio da cegueira. <risos> É, na verdade é JC. Com 13 você provou que não sabe Contar A, B, C, D, E F, G, H, I, J A, B, C, pelo jeito você tem azar Certo? 13 De numerologia é só pra você ficar atento É que sua mente paraplégica Atrasa o movimento Uou, Barulho, barulho, barulho é. J, quando eu vejo um moleque desse, eu me faço a pergunta O que, que ele vai usar primeiro na vida? Camisinha ou dentadura? Porque ele é do tipo Ele é do tipo que não tem o um relacionamento produtivo Ou melhor, reprodutivo, além de ser um pau mandado é um pau com preservativo sem sal, sem açúcar, glúten não contém. É o homem light, não dá barriga, não engravida ninguém. Na balada, na balada, a cada vez que tomam fora... São lástimas goradas, cada vez que tomam fora, são lágrimas roladas, cada ex que encontra agora, grávida e casada, não chore, vire as páginas, mas as páginas estão coladas. Tem mais. Eu sou mais foda, todo mundo já percebeu. Apostei Combate meio com o com Superman na rima. Quem perdesse tinha usar a calça por baixo e a cueca por cima. Quem vê gibi ou vê o filme já sabe quem perdeu. Uh! Sumemo. mesmo. Aê! Resposta do outro lado, certo? Um minuto, JC Razek. Aí. Mano, com certeza você não veio da Ásia Tá bom, eu não pego mulher Você também não pega Mas eu separei uma cama pra você e pra eu estar tá Só que aí Eu tá? Esse tá? Não vai se esse tá Adoro multi Mas adoro quando no multi esse tá oh. Me alimento de punchlines, Garnett como se fosse janta e almoço. Ega, ele não sabe o que é punchline nem trocadilho. Alguém explica almoço? <risos> Garnet, você é tão chato quanto aqueles MCs que não são criativos, que falam que meu grupo escreve minha letra e sabe, não tem motivo. Mas aí, Garnet, isso é tão fraco para você ver que suas rimas são sem postura. Você citou tantos nomes que não tem nem cultura. Mas aí, eu falei de Ásia, falei de um monte de lugar. E, mano, não sou racista. Seja franco. Qual integrante do alma que deixa uma punchline passar em branco? É isso. Isso mesmo, pesada. Pesada é batalha. Batalha pesada, hein? Aí, rapaziada, batalha pesadíssima, certo? Pesadíssima mesmo. Primeiramente, aí barulho para os dois MCs aí que merecem, certo? É. Meu voto nessa batalha foi para o Garnet, porque eu acho que ele desenvolveu melhor nessa questão da escrita, tanto em métrica quanto na levada que ele usou para fazer, desenvolver suas rimas. O JC ele tinha rimas muito boas, muito precisas, mas elas acabaram ficando um pouco sem valor, por conta de um pouco de travamento, meio que um nervosismo. Então, Garnet desenvolveu um pouco melhor, agitou um pouco mais o público, e também trouxe muitas rimas boas, punchlines, e com aquelas métricas e flows que a gente adora ver, certo? Bem, salve, salve! É, meu voto nessa batalha foi direcionado ao Daniel pelas referências que ele utilizou né, nos versos dele, referências é, sobre personagens do que fizeram história na cultura afro-norte americana na cultura afro-brasileira isso representou bastante o que já vem é, autêntico na etnia dele e ele trouxe uma uma uma uma, uma energia muito pesada é, do rap dele já das escritas e eu acho que isso foi muito válido no do desempenho dele nessa batalha e a criatividade, utilizando né, o, o alfabeto, ali, o abecedário todo. E acho que o JC, ele... Foi bem pausado nos versos dele e acho que isso prejudicou um pouco. Também contei bastante com o estilo das métricas do Daniel. Acho que isso colocou ele à frente nessa batalha, por isso eu, eu direcionei meu voto para ele. É, teve um bom desempenho, os dois MCs nas escritas. Bom, vamos falar da batalha do Daniel e do JC. O meu voto foi para o Daniel porque ele usou mais da criatividade, ele abordou diversos temas. E ele conseguiu contagiar a rapaziada e a galera, certo? E isso conta muito em batalhas, porque é o calor do momento e da emoção. Apesar dele ter muito conteúdo, tomou muito cuidado no que ele usou. E foi o MC mais criativo do, dessa batalha, certo? Aqui vou votar no Daniel. Que a desvoltura dele, a rima dele, a métrica dele me contagiou muito. Entendeu? Não só eu, como todos os jurados e, e o público, entendeu? Acho que ele veio, ele, ele forçou bem a ética dele, a, a etnia dele. Ele foi muito rua mesmo, entendeu? Coisa que o JC não conseguiu essa noite. Ele é um MC bom, eu estudei todos eles pela internet. E eu acho que o JC, ele faltou mais rimar. Ele estava parando muito, ele ficou meio nervoso A hora que o Daniel... É, é, regaçou ele na rima, ele ficou meio tenso, meio nervoso e todo mundo percebeu, então meu voto hoje foi pro Daniel, parabéns mano, é isso. Na primeira batalha eu votei no Daniel Garnett por vários motivos, flow, métrica, postura, como ele se apresentou, como ele se posicionou perante o adversário, como ele interagiu com o público e como... O público aceitou as rimas e aceitou as punchlines dele. E achei que, nesse sentido, por todo o conjunto, ele acabou se sendo superior ao adversário, ao JC. É, achei que faltou um pouco de confiança para o JC na, na hora de mandar a rima. Ele mandou várias rimas boas, mas pela falta de confiança acabou não atingindo. Certo? E espero que... A gente possa ver muitas batalhas desses dois ainda aí. Meu voto foi para o Daniel Garnett e é isso. Aí, rapaziada, quem venceu esse, esse duelo pesadíssimo foi Daniel Garnett com 5x0.